que a gente vê muito nos grupos assim é, alguém poderia me indicar uma plataforma boa? estou querendo atender online e todo mundo acha natural vai nessa plataforma, vai nessa outra, clica aqui não, eu uso só o whatsapp do meu smartphone e, e, e isso parece tranquilo você não vê as pessoas chocadas vocês notam a sensação que vocês tiveram de absurdo quando eu pus esse título? então, alguém tem um divã que funciona bem? Eu estou querendo oferecer psicanálise. Vai aprender. É importante estudar, se certificar e treinar antes de oferecer atendimentos online. Então você pode se inscrever, tem um link no Facebook, tem um link no Instagram. Então aproveitem, aprendam. É gratuito, convidem colegas bons, levem um bom conhecimento. Vamos deixar nossa, nossa área bem informada para que a gente possa construir uma prática sólida.